Olá, bem-vindos ao Fundo do Baú. Eu sou a Luciana Aliviero e você sabe que esse é o quadro de entrevistas aqui do canal em que personalidades falam da vida, da carreira por meio de objetos que guardam de recordação. Você guarda muita coisa de recordação aí conta para mim nos comentários e também não esquece de deixar o seu like de compartilhar esse vídeo chamar mais gente para conhecer o canal e claro se você é novo ou nova por aqui por favor inscreva-se o meu entrevistado de hoje é um jornalista famoso que tem uma história importante tanto no impresso quanto na televisão e ele é dono de um bordão que eu tenho certeza que todo mundo não só já ouviu como já repetiu muito por aí ele é paulistano de origem russa nascido no dia 13 de fevereiro de 1941 e o nome dele é Boris Kazoy Oi Luciana Oi pessoal meus melhores cumprimentos satisfação estar aqui no fundo do baú, com a Luciana. Luciana, à sua disposição. Bora, prazer, é um prazer em conversar com Eu você. posso te agradecer mais uma vez por ter aceito o convite. Você tem uma carreira é, brilhante, marcante e uma vida inteira, né? são 80 anos comemorados aí em 2021, então certamente você está cheio de histórias para contar e muitas recordações também para mostrar para a gente. Fico muito feliz de ter você aqui. Primeiro, você é de guardar recordações? Você tem mesmo muita coisa guardada? Eu tenho muita coisa guardada. Eu sou um acumulador dessas pessoas que vão guardando coisas não sei porquê, mas eu gosto de guardar as coisas. Quando eu imagino que eu devo dar uma limpa e jogar fora, eu falo, ah, eu não vou jogar fora, talvez algum dia. E as coisas ficam aí. Mas ah, eu, espaço, eu, eu, é eu, eu, eu tenho muita recordação, porque eu vou olhando as minhas prateleiras e vou relacionando os objetos com as pessoas e com as histórias que eu vivi e que uh, esse objeto ou esses objetos evocam. Você né? tem então, boa memória? Sou... Ou, ou não? Ou esses objetos te ajudam justamente a relembrar desses momentos? Não, esses objetos são para não esquecer. Okay. Para não esquecer. Eu ganhei um objeto, por exemplo, Luciana me dá um objeto. Eu guardo e... e, e... Para mim, a palavra presente torna a Luciana presente através do objeto. Um presente, para mim, tem o sentido da presença da pessoa. Eu, eu que... deve ser isso mesmo, o sentido da palavra presente, um presente da Luciana. A Luciana está presente, compareceu e continua presente no presente, numa lembrancinha então às vezes tem uma foto, às vezes tem um, um, um brinquedinho, um brinquedinho de, desses de estrada, uma uma, pequena, uma viagem a Pernambuco, aí eu comprei uma bandinha de, de, de, de, de, uh, feita de argila, aí eu vou guardando algumas fotos, não dá para guardar todas algumas presente coisas interessantes de fã. presente de fã também Eu imagino que você já tenha recebido muitos e também não dá para guardar nem muitos, tantos né? assim não nem tantos é... assim não tem presente tem uns quadrinhos de fã tem uma pessoa que mandou um quadro uh, que eu gostei muito e tem um sujeito que mandou um quadro um quadrinho misterioso que estava escrito as suas palavras tem fogo então eu guardei Uh, tem um quadrinho um, um, que eu guardei, super interessante, que eu tenho na porta da minha casa, na, na porta de saída, ah. junto à porta, que é o seguinte, é um aviãozinho de papel numa tempestade. Esse aviãozinho de papel numa tempestade é, me dá uma lembrança do que eu vivi quando eu era editor-chefe da Folha era eu pilotando aquele aviãozinho de papel de jornal numa tempestade. São é uma lembrança dos oito anos que eu vivi dirigindo a Fora ou dos oito anos que eu não vivi dirigindo é, a Fora. Foi, foi como eu é, disse, você momentos tem que difíceis. É, então é tipo imagrante. não esqueça, não esqueça, tá é. lá e quando eu vou sair pela porta principal da minha casa eu vejo aquele quadrinho ali, que eu não sei nem quem pintou. É uma ah, reprodução... Essa, ah, essa tempestade a que você se refere foi o, o regime militar, né? É, o regime militar. Era um, eram momentos difíceis que o país atravessava. É, é difícil ser editor-chefe do jornal. Você tem pressões de, de cima, pressões de baixo... Você arbitra salários, você tem, então, problemas com a corporação. Pessoal, né? Tem... Você tinha ali jornalistas uh, perseguidos, desaparecendo. É, você tinha, tinha de tudo. Tinha é, de tudo. É, é. Mas não era só esse o problema com o regime militar. O problema também é o fato de você uh, ter que pilotar um Boeing numa tempestade. Você tem outros fatores. O fator. Sim, sim. De você arbit... isso que eu disse, arbitrar salários, atender aos interesses da empresa, tudo junto. Às vezes você encontra coisas contraditórias. Nesse claro, momento. tem que. Ir, né? Então é Esse... para lembrar, é para não esquecer, é. é para não. Eu olho. Aquele... Toda vez que eu estou saindo, eu cumprimento o quadril. Não... A gente devia ter ter de mostrado esse quadrinho. Vai ficar hein? para uma próxima, vai ficar para tá um o próximo Fundo do Baú com o Boris Casol, eu vou te cobrar isso aí. Olha, eu na tá verdade falei dos seus bordões é, famosos, é claro que eu acho que o pessoal olha para você... É, é, e já lembra imediatamente... É, é, olha pra mim e fala, é uma vergonha. Esse cara é uma vergonha. É. Na data. E o outro também muito famoso é o Brasil Precisa Ser Passado a Limpo, né que, foi, que nasceu da época do Collor tal. Enfim, assim, olha, você tem... É história demais para contar. E eu imagino que para selecionar três objetos tenha sido difícil. Aliás, tem um quarto objeto, que esse é exclusivo para os membros do canal. Então, se você ainda não é membro do canal, aqui embaixo está escrito seja membro e inscreva-se, porque essa é só uma das vantagens que você tem se tornando membro do canal. Mas eu quero, então, que você comece por onde quiser aí mostrando o primeiro desses três objetos que a gente vai mostrar aqui nesse vídeo para o nosso público. Eu vou começar do começo. Eu tenho uma relação especial com o rádio. Eu trabalhei em rádio também, sonhei em trabalhar em rádio, foi o meu primeiro emprego jornalístico. E eu era um menino muito magrinho, tive pólio, então eu até nove anos praticamente não andava, e aí eu ganhei de presente um rádio. Eu tenho esse rádio, que não é exatamente ele, mas eu encontrei o mesmo modelo, na mesma cor, é um rádio com um válvulas, que é um rádio branquinho, que o Boris, de seis anos, ganhou esse radinho. Olha o radinho aqui, Luciana. Tá vendo? Ele é válvulado, ele tem válvula, ó. Não tem? Tá vendo? Ó, você liga, as válvulas se acendem, demora um pouquinho, porque tem que esquentar o rádio. Olha aí o radinho. A marca dele nem existe mais, eu acho. É a Arvin, ó. Aqui mudava a estação. Era pro menino de 6 anos, né? Ó, aqui liga e desliga. Tá vendo? Eu, eu vou mostrar de novo as válvulas. Tem muita gente que está assistindo que nem sabe o que é a válvula. A válvula, eu vou simplificar, era o que fazia o rádio funcionar antes do transistor. Hoje não tem mais válvula. Olha aí, são válvula, cada válvula tinha uma função, de vez em quando queimava, tinha que trocar, ela sai, eu não vou nem mexer, esse rádio está funcionando. E aqui, então eu... Esse e rádio de meu... quando, Boris? Qual é a década desse rádio? É... 1940... 1949... 5... 48. Uau! De 47 a 48. Ou seja, é sua mesmo, né? E você lembrou esse fato de você ter tido pólio a poliomielite, que na Eu época não existia a, a vacina. Hoje nós temos a vacina então, Sabin, né? Que salvou tantas aquela, crianças. Naquele tempo... Não. Viu, Luciana? Era, era o meu companheiro, querido companheiro esse radinho. tá? Era meu querido companheiro uh, e nele eu tive meus primeiros contatos com jornalismo, contatos com rádio. Me apaixonei pelo rádio. Antes, quando era tinha quatro anos, eu tinha uma grande curiosidade por rádio. Os rádios eram imensos, válvulas grandes. Uh, aí atrás tem, né, olha, então tem um vários rádios antigos, tem um aqui, ó, esse aqui, ó, esse, tá vendo? tinha um rádio desse tamanhão e eu achava que tinha alguém dentro do rádio falando, eu tinha três, quatro anos, depois eu descobri que tinha mesmo, <risos> de um japonês... Falando dentro do rádio. Dema e a imaginação infantil. Imagina. É. Você começou é. a trabalhar em rádio é, é, jovem, 15 anos de idade, né? 15 anos, é. Apareceu é. um concurso lá, na Rádio Piratininga, que não existe mais. Eles abriram um concurso para plantão esportivo. Então eu reuni duas coisas que eu gostava muito: esporte e rádio. No, no esporte. Uh, e eu acabei transmitindo o futebol até na atual Jovem Pan, que naquele tempo chamava Rádio Pan-Americana e uh, houve um concurso e eu fui o primeiro colocado então a rádio transmitia Turf na Corrida de Cavalo sábado e domingo e precisou de alguém para dar os resultados do futebol, os gols durante um locutor né, um locutor um locutor, um plantão esportivo. E eu fazia o plantão. Naquela época, chamava plantão esportivo. Então, no meio da transmissão do Turf, eu dava oh, é gol do Corinthians, gol do São Paulo, Fulan tal, tá tanto. E quando eu terminava, eu fazia um retrospecto geral do campeonato paulista, do campeonato, enfim, dos campeonatos da época. Isso foi em 55, uhum. uh, 56... Ah, e os tempos de grande Predomínio do rádio Porque a televisão no Brasil é de 1950 1950 E ainda assim para se... pouquíssimos Privilegiados, né? eram pouquíssimas Pessoas que tinham a televisão é, que a E a criança toda ia mundo... para a janela Assistir na casa do sortudo Que tinha, né? Então, essas pessoas que assistiam Na casa dos outros chamavam Televizinhos Ah, você é televizinho, veja, compre esta televisão, tão baratinha, custa só um trilhão de dólares. Você pode comprar em suaves prestações mensais. A televisão Não era passe. muito cara, ela era importada, Sim. pouca gente tinha, e era de bom tom você deixar as pessoas assistirem na sua casa. Eu fui televisinho durante muito tempo tocava a campainha, agora ver televisão, e a pessoa deixava uma criança lá, até que em 1954, depois de a gente, os filhos encherem muito, meu pai acabou comprando uma televisão, eu quero oh, lembrar mas... que a televisão era branca e preta, Sim, imagina, sim. É, você é, teve mais quatro irmãos e inclusive uma irmã gêmea. É isso? É, eu tenho uma irmã gêmea. Os outros três já se foram. Ah, minha e, sim, gêmea, a minha irmã gêmea. Sim, vivos. Então, que, que coisa, né? Os dois. É, é só os dois mais novos. Eu sou mais novo que ela. Quatro minutos mais novo que ela. Tem uma coisa estranha. Eu sempre brinco com ela. Ela fica muito brava. Que é o seguinte. Apesar de nós sermos gêmeos, ela é sempre cinco anos mais nova do que eu, porque ela esconde a idade. Brincadeira, eu encho ela, ela não esconde a idade, esconde o peso, a idade não. Luciana, você percebeu que toda mulher sempre está dois quilos acima do peso? Pois é, você vê como a gente sofre? Essa é, é só uma das mil cobranças que a gente é, se faz. Boris, é, vamos seguir, então, mostrando o seu segundo objeto agora. A gente já conheceu um pouco dessa sua infância. Olha, o segundo objeto tem uma ligação com o esporte. E eu ganhei... São dois livros iguais que formam uma coleção. Este livro do Pelé. O Pelé tirou da coleção dele. É um livro australiano que, veja, o cartaz que o Pelé tinha, que é uma coleção de fotos e recortes do Pelé. Ele ganhou de alguém na imprensa australiana, veja, recortes dos jornais Olha, Brasil, contra ah, a Brasil conta a Inglaterra. A festa acabou, a Inglaterra está fora da Copa. Uhum. Olha aí, olha aí. Fotos do Pelé, tudo o que foi publicado pela imprensa australiana. São dois volumes iguais. Mas ah. a grande curiosidade, depois eu tenho uma história boa do Pelé para te contar. Aí, a grande curiosidade que tem é o que o Pelé escreveu aqui, ó tá vendo? E é um cara que eu admiro mesmo. Ele me chamou de irmão, tá vendo? Sim, sim. É um cara que eu admiro, uma criatura fantástica e um atleta como nunca houve no Brasil. Talvez um dos atletas comparáveis ao Pelé, na minha modesta opinião, é o Leone da, da Silva com quem eu trabalhei, com o Leonidas da Silva, depois foi comentarista da atual Jovem Pan, então, Rádio Pan-Americana, e eu trabalhei com o Leonidas, que era comentarista. Disse assim, e agora, Leonidas da Silva, que esteve lá, aumenta e tal. Esse era o Leônidas. E a história, a história que a do o Pelé, eu queria para contar que para a gente? Fiquei curiosa. O Pelé é o seguinte, o Pelé foi ministro de esportes do presidente Fernando Henrique. E um dia tinha uma entrevista, eu estava na Rede Record, e era uma entrevista à distância. Eu, aqueles quadrinhos, né, na televisão, eu de um lado em São Paulo e ele em Brasília do outro lado. Nós não tínhamos combinado a entrevista, nem tinha o que combinar, era um, um assunto, um determinado assunto, que eu não me lembro qual era. E quando terminou a entrevista, eu fiz uma, uma brincadeira e o Pelé entendeu a cumplicidade da brincadeira que eu fazia. Eu perguntei, Pelé, vamos contar a verdade. Vamos contar a verdade nesse momento, um segredo só de nós dois e eu acho que está na hora de revelar. Conta para o nosso telespectador quem te ensinou a jogar futebol. Ele disse, Boris, foi você Você que me ensinou a jogar futebol Tudo isso, Luciana Com a cara cínica A gente estava cínico Brincando Era óbvio que era mentira Que era uma brincadeira Imagine eu ensinar o Pelé a jogar futebol Acontece Vê como, como são essas brincadeiras Que muita gente Acreditou E ainda hoje, o pessoal mais velho que viu aquilo, que, enfim, que assistiu aquele telejornal, me diz, ah, o senhor ah, que ensinou o Pelé a jogar futebol e tal. Então ficou essa história. Imagine, eu ensinou o Pelé hein? a jogar futebol. Ficou essa história, a minha relação com ele. Boris, eu queria você aproveitar e mandar um grande abraço para o Pelé. Ele foi operado, está em recuperação. Tomara que fique bem logo. E olha, eu acho que o Pelé... Ele tem a minha idade, viu? Com 80 anos, se ele pegar numa bola, ele é capaz de dar um baile nessa molecada, viu? O, o Pelé... Boris, é, perguntando sobre grandes personalidades, assim, na carreira de jornalismo, é, dependendo da, da função que a gente exerce, a gente tem essa oportunidade de ter contato e entrevistar grandes é, personalidades, né? É, além do, do Pelé quem foi uma personalidade que você teve uh, a oportunidade de entrevistar e quem você gostaria de ter entrevistado e, infelizmente, nunca aconteceu? Olha, uh, eu entrevistei vários presidentes da República, enfim... Uh, foram entrevistas uh, que eu não, nem me lembro de todas. Ah, mas uma figura que eu entrevistei e foi para a Folha de São Paulo, foi a última entrevista para jornal dele antes de morrer, foi Tancredo Neves, que foi eleito, escolhido pelo Congresso para ser presidente da República e acabou morrendo antes de tomar posse. Eu tinha uma relação muito boa com Tancredo, Uh, a gente se gostava, uh, isso não significa que eu fazia concessões profissionais a ele, ele sabia muito disso, muito bem disso. Uh, e, e foi uma... a morte do Tancredo me doeu muito, porque eu achei que era uma pessoa que podia uh, enfrentar muito bem os problemas nacionais e abrir um novo ciclo de governo que, infelizmente, acabou não acontecendo. Assumiu o vice dele, Zé Sarney, fez um grande esforço, mas ele era prisioneiro das circunstâncias. Não tinha nem a legitimidade que tinha o Tancredo e nem, nem a habilidade política e as relações pessoais feitas durante anos e anos que tinham levado o Tancredo a ser escolhido presidente da república, uma espécie de líder da oposição, em quem o Brasil depositava todas as suas esperanças. Foi Para uma... te confessar sobre as pessoas que eu gostaria de ter entrevistado, eu eu eu não tenho essa preferência, viu Luciano, eu não, não tenho essa preferência, eu gosto de entrevistar, uh, prefiro entrevistado que ser entrevistado, e, e não tenho essa frustração, não tenho uhum, essa frustração. Uhum. Falando nisso, eu sei que o seu terceiro objeto que você separou para gente, que você já me contou, é, é também uma lembrança de uma grandíssima atriz brasileira que, infelizmente, é, as novas gerações não tiveram a oportunidade de conhecer e sabem muito pouco da história. Então, eu queria aproveitar para que você Uh, mostrasse esse objeto e explicasse a relevância dessa pessoa nas artes brasileiras. Eu nunca mostrei esse objeto, é uma pequeníssima lembrança uh, que eu ganhei muito recentemente, faz alguns dias, uh, e que evoca a figura de Cacilda Becker. A Cacilda Becker foi a maior estrela do teatro brasileiro. Quem não conheceu Cassilda Becker deve procurar conhecê-la através de alguns filmes que ela fez e se houver vídeos de cenas ou de uh, peças inteiras que ela... Eu sei que a TV Bandeirantes tem, a Band tem... É uma grande coleção em preto e branco de uma temporada que a Cacilda fez lá. A Cacilda Becker ah, morreu em circunstâncias trágicas. Toda a morte é trágica, mas a dela foi um acidente que ocorreu no palco. Ah, a Cacilda fazia uma peça chamada Esperando Godot e ela estava num, numa, numa, num balanço, assim, né? Ela tinha um balanço e ela pôs, tinha que ficar pendurada pelas pernas, dobrava os joelhos, né? dobrava os joelhos assim e balançava ela. ela balançava. Quase como, um trapézio, né? como, como é, um trapézio, como se fosse um trapézio, mas era um balanço. É, era, era um cano assim de um balanço, mas não, não, não é, supostamente de um balanço. O balanço era ela, ela se balançava. Acontece que uh, ela levantava, ela tinha uma fala, ela desenvolvia aquela fala, no esperando Godô Godot, e levantava abruptamente, o que é uma coisa muito perigosa levantar. Depois de você jogar sangue na cabeça, você levantar. Claro que ela devia ter algum probleminha venoso, alguma artéria, algum problema... Uh, no cérebro e esse problema se manifestou, ela teve um derrame cerebral, ela se sentiu mal, a peça foi interrompida, foi levada ao hospital, foi operada e não resistiu e morreu. O filho da Cacilda Becker e o neto dela, o filho é o Cuca, e o Guilherme, neto da Cacilda, o filho do Cuca, o Cuca é filho único da Cacilda. Ah, o, o, eles, é, eu como eu fui bastante amigo dela, eles resolveram me dar uma lembrancinha da Cacilda. Cacilda andava com isso, que é esse objeto aqui ó, tá vendo? Parece uma bala, mas não é. Ah, ela andava com isso pendurado, porque a Cacilda fumava. Então ela andava com isso pendurado, no, no cordãozinho para poder usar. Então eu vou mostrar para você que exatamente o que é isso. Aí você abria, ela abria isso aqui, tirava, esticava aqui, punha esse lado aqui e era uma piteira. Eu não fumo. A Cacilda fumava. Punha o cigarro aqui, ó. Puf. Olha, olha aí a piteira, ó. Que lindo! É a piteira né? da Cassilda não é de ouro, não. Estou achando que isso é bronze ou uma mistura aí. Ah, aqui ela fumava, fumava, não, fumava por aqui, ó. E, e... punha o cigarro aqui. Era uma coisa da época achavam até que cigarro fazia bem naqueles anos e que acompanhou a Cacilda muito intimamente durante muito tempo. Então, que bacana, eles que me deram presente, isso né? de lembrança e eu tenho essa lembrança maravilhosa dessa maravilhosa atriz que encantou o público apreciador, do bom teatro de todo o Brasil. Aí guarda, tá vendo? Guarda, fecha. Eu não sei manejar isso direito. Claro que eu coloquei em lugar errado. Fecha, ó. abre como... Tá vendo? Uh -huh. Abre como... Tá vendo? Vai tá abrindo por sessões, né? Sim. Aí fecha e guarda e fecha. Aqui fica aparecendo uma bala. Uma bala uh -huh. de revólver. Não tinha nada para Cacilda era uma pessoa extremamente pacífica, lutadora, lutadora lutou muito pela categoria teatral, enfrentou a censura, foi, uma, foi além de uma grande atriz, foi uma, uma grande mulher, uma líder, e, e o filho dela é muito parecido com ela, é um lutador, uma pessoa fantástica, que é o Cuca, que já está com mais de 70 anos e tem o neto dela, o, o Luiz Guilherme. O, Boris. É, então, são saudades da Cacilda e, olha, eles me deram dentro desse saquinho bonitinho. Lindo, um belo presente. E, tal, belo presente. E, e é um presente que eu vou guardar dentro do coração. Vai Muito ficar no meu coração. Eu quero... Eu quero colocar num lugar bem vistoso aqui de casa, que eu possa manejar. Enfim, pronto. Muito mais legal. uma coisa, legal. né? Olha, eu, a gente está conversando, falando sobre passado, mas lá no fundo também eu vejo uma plaquinha do YouTube. Então, é. eu não encerrar essa entrevista sem falar um pouco desse presente agora com o seu jornal do Boris no YouTube, nessa nova plataforma. Você veio da rádio, passou pelo Impresso pela televisão e agora está também é, então, na internet. Que riqueza de vida, né? O que, que você está achando? Você acha que esse é um veículo do, do futuro? O que, que você acha dessa independência de nós, jornalistas, podermos ter os nossos próprios canais né? e, e, e desenvolver o conteúdo que a gente bem entender, que a gente acreditar ser interessante? O, o Marcelo Tassi, numa entrevista que eu fiz com ele, me definiu como Roberto Marinho de mim mesmo. Então, você ganha liberdade, você não deve satisfações a ninguém, você fala o que você quiser, você é responsável pelo que você falou. Uh, esse é um dos prazeres, e eu tô tendo o prazer de completar um ciclo uh, na mídia. Eu fiz rádio, jornal, televisão, assessoria de imprensa, foi assessor de quatro políticos e agora, depois de televisão, internet. Então, eu fechei um ciclo de comunicação que é um sonho de muitos profissionais. E eu não sei se a internet será exatamente como ela é o instrumento do futuro. Pode surgir mais alguma coisa. Nesse momento ela é. E ela está provocando um grande movimento no rádio e na, e na televisão porque ela é um ponto de convergência. Eu falei na Jovem Pan. A Jovem Pan acaba de... Sempre se orgulhou de ser um rádio que tinha imagem. Um rádio com uma imagem. Depois eles adotaram o slogan. O rádio que virou televisão. E agora virou televisão mesmo. A Jovem Pan virou uma televisão noticiosa. Então, tem uma convergência para a internet que eu não sei onde vai desembocar. De repente, aparece um outro veículo, a gente não sabe o que Ô, pode... Ô, Boris, você, você já aposentou de televisão? Ou se, de repente, pintar um convite, você ainda tem essa, esse gás para... Não, eu não tenho. Claro, de repente, se for uma coisa conveniente... Eu estou com as noites ocupadas, viu, Luciano? Eu, vi, eu voltei para os bancos da universidade. Eu sou... Estou fazendo medicina veterinária, o que uh, então eu, eu tenho a noite ocupada, eu não vou abrir mão disso. Eu tenho as manhãs ocupadas e as noites ocupadas. Fazendo medicina veterinária, uh, eu vou poder uh, conhecer melhor o ser humano. É a melhor maneira que eu vejo de conhecer o ser humano é exercitando a veterinária. Eu estou no primeiro assim? ano, Boys, tá difícil. É você, você entrou, está no primeiro ano então. Tô, tô. Veterinária, medicina veterinária. Medicina veterinária na Universidade Cruzeiro do Sul e não tá fácil não. Eu sou, por enquanto é a distância. Eu, eu eu estou inscrito para fazer presencialmente, por enquanto é a distância é por causa da pandemia, mas logo, logo vai ser presencialmente. Eu sou um aluno como os outros, no começo o pessoal me, me tietou pela pela internet mesmo, um pouco, estranhou um pouco, depois as pessoas acostumaram comigo, ainda eu não conheço pessoalmente nem os professores, nem meus colegas, conheço sem o nome todo mundo, já vi quase todo mundo, e, e por que medicina veterinária? Porque eu sempre gostei de animais, uh, me sobrou tempo, eu sempre gostei, vejo uma projeção uh, da grandiosidade da natureza uh, nos animais, uh, acho uma coisa fantástica, uh, uh, então é uma questão de amor para, com a natureza, que se reflete nos animais, e eu tive tempo, então, eu tenho a manhã ocupada com o Jornal do Boris, com uma série de, de coisas minhas, e à tarde eu tenho livre à noite, livre, então aí eu falei, bom, não vou ficar parado, aposentado, parado, feito, feito um bobo esperando a dita cuja buu, chegar à morte vou fazer alguma coisa útil, então eu me realizo fazendo uh, medicina veterinária. Uma delícia, tá difícil, mas é muito gostoso. Tenho duas já futuras pacientes para você, aprende direitinho, hein? Boris, que prazer. É, Quem são? Conversa. Quem são as pacientes? A Bia e a Madonna, minhas duas vira-latas, ah, eu olho para os meus cachorros e, e penso assim, hum, como eu gostaria de ver a neguinha e o bimbo por dentro. <risos> é só para assustá-los. Boris, muito obrigada é, por estar aqui nesse fundo do baú, contar um pouco mais, mais dessas suas lembranças maravilhosas, riquíssimas. Eu vou lembrar para quem é membro do canal, que tem um quarto objeto que o Boris vai mostrar para quem é membro do canal. Então, torne-se membro aqui embaixo, tem um Seja Membro, você ajuda o nosso jornalismo, o nosso canal a crescer e também tem esse conteúdo exclusivo. Peço também para vocês deixarem sua curtida, compartilharem essa conversa conversa deliciosa com o grande Boris Casóis e também, claro, que se inscrevam no canal. Boris, muito obrigada. Muito obrigado, Luciana. Quem teve a paciência de me aguentar, um beijão, um grande abraço. Tudo de bom para você. É isso aí, gente. Fundo do Baú ficando por aqui. Você que é membro, segura, porque tem mais um objeto para você conferir. Um beijo para todos. Até o próximo vídeo.